Fala pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. Heverson aqui RM Multicel estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui, nós vamos trocar é, esse plug do, de antena, tá bom? Desse Motorola que chegou aqui para nós. Então a gente vai fazer a troca dele aqui, a substituição, e eu resolvi postar esse vídeo aqui para vocês, beleza? Desde já, Deus abençoe você onde você estiver. Você, toda a sua casa E deixe seu like, seu comentário Compartilhe esse vídeo Tá bom, meus queridos? Assim, ative o sininho para que você possa receber as notificações de mais vídeos Tá bom? Tampando aqui, ó O microfone SMD Tá bom? Pra gente não correr risco de danificar ele É uma troca relativamente fácil Mas a gente tem que ter todo o cuidado Beleza? Vamos lá Sem mais delongas sem mais demora coloco aqui a pasta vamos colocar um pouquinho aqui ó e vamos aquecer estação de retrabalho eu deixo aqui no meu ar o 3 a minha matritec 902 e eu vou deixar a temperatura aqui ó 390 e vamos tirar esse carinha aqui que está quebrado eu tenho espaço pra pôr pra cá, ó Então vou jogar ele pro lado de cá, tá vendo? ele tá quebrado, então eu posso dar calor nele, não tem problema nenhum Beleza? Ó Começou a brilhar a solda Já vai dando um toquinho, ó lá, saiu, ó Tirou Aí, ó Tá vendo? Tirei ele pro lado de cá E agora a gente vai tirar da placa sucata aqui Beleza? Ó, lembrando que ele tem uma posição Você viu que ele saiu assim, ó então o que acontece? Tem o positivo e tem o terra Ó, o positivo pro lado de cá, tá vendo? Então a gente não pode perder essa, essa posição, tá bom? Pra não inverter Vamos lá Aí agora aqui, ó Eu vou colocar outra placa aqui e vou tirar já o dela Ó Vou colocar aqui de uma melhor forma pra vocês verem Esse daqui, ó, como ela é uma placa sucata Então eu não preciso é, proteger esses componentes aqui, tá bom? Aí eu vou fazer o mesmo esquema Coloco aqui a A pasta Em cima dele, ó O fluxo Tá? Coloquei Agora a gente vai aquecer E vamos tirar esse carinha pra gente colocar na outra placa Ó, esse aqui eu já vou pôr no de lado, ó Pra mim não danificar esse plástico dele Tá bom? Ó já começa a brilhar ó joguei pro lado tá vendo acabou já foi aí agora aqui ó vou pegar ele você dá um tempinho porque às vezes ele tá um pouco quente então se pegar você pode deformar ele tá para ver bem aí deixa eu ver aí tá vendo tá legalzinho beleza esfriou pega ele vamos voltar para outra placa agora aqui é jogo rápido tá bom Aí aqui ó Opa vou Colocar ele aqui Aí aqui é o esquema que eu falei pra vocês ó Subir aqui Tá vendo? O positivo tá do lado de cá Então o que, que eu vou fazer ó. Eu vou dar uma limpada nela aqui Deixa eu pôr ele aqui pro lado Passar um cotonete Nessa placa Só pra tirar a pasta antiga E aí a gente vai colocar Vai renovar essa pasta aqui. Vamos colocar o outro, tá bom? Ó, pouquinho. Beleza? Vou dar uma secadinha aqui, ó. Como ele foi retirado? Como ele foi retirado? Então ele já tem um pouquinho de pasta ah, de solda, né, no, no próprio plug da antena. Então o que que eu faço? Eu vou passar um pouquinho só de sol, de pasta aqui, ó. Tem um pedacinho de cotonete um Pelinho de cotonete aqui Passar um pouquinho aqui, ó Certo? Vou pegar o ferro de solda aqui agora Vou fazer assim, ó Vou dar uma renovada aqui, ó, ó. Tá vendo? Só um pouquinho Amolecer um pouquinho só aqui já era E aí eu vou vir com essa ação aqui agora Vamos lá Vem aqui, ó, vou colocar ele aqui. Aquela posição que eu falei para vocês, ó. Dá para ver bem, dá? Ó. Tá vendo o positivo? Então, pro lado de cá Ó. Como ele tá solto, eu vou reduzir o máximo agora a vazão de ar. Para vocês verem aqui que ele vai tranquilo, ó. Tá no 3. Eu vou colocar aqui para 2. A temperatura eu vou deixar a mesma. O que, que eu faço agora aqui, ó Ó você der um ar forte aqui, ele vai voar Antes da solda brilhar Antes dele grudar aqui Tá vendo, ó, de ladinho pra não danificar ele, ó Na moralzinha, tá vendo Ó, ó lá, já brilhou a solda, ó Ó lá Tá vendo Ó Brilhou a solda ali, já era, já ficou Beleza Ó lá viu que ela ficou fosca agora quer dizer que ele já, ó, já grudou ó, ó tá vendo, ó aqui já foi, como ele tinha solda nele no terminal, no conector e aqui, então assim, ela já fundiu legal aqui você pode deixar ele aqui tranquilo, você não vai ter problema nenhum com, esse, com essa troca aqui, ó lá tá vendo, pessoal vou dar um foco bom aqui pra vocês ó, ó lá viu como ficou boa Show de bola. Deixa eu dar uma limpada nele aqui agora. Agora eu vou passar uma pegar a escova. Ó. Pega a escova dá uma limpada boa. Como tá protegido o microfone aqui, ó, então eu não vou ter problema com ele, não vai danificar, ó. Passou. Tá vendo? A estação de retrabalho aqui eu ponho o ar no máximo e coloco em 100 graus, ó, e vou secar agora. Opa, lá. Sequei, ó. Beleza, pessoal? Ó, aqui já foi. Vou mostrar bem aqui de perto para vocês, ó. Oh, aí, ó. Tá vendo como pegou boa a solda aí, ó? Coxou de bola, ó. ó. lá. Tá vendo? Ó, aqui, ó, fundiu bem, ó. Aqui já foi também, ó. Aqui, então, tá tranquilo. Beleza? Se fosse outra situação, um conector que tivesse pouca solda... Você pegava o ferro de solda, entendeu? Com a ponta fina que você tiver aí Aí o que, que você ia fazer, ó? Vou pegar aqui só pra te mostrar Você vinha aqui, ó, com cuidado Que você não ia danificar, ó. Parava o ferro de solda aqui, ó Aí ele ia derreter essa parte aqui Certo? Deixa eu pôr aqui bem pra vocês falar Parava aqui o ferro de solda aqui perto, ó Ia soldar Se você vesse que ele não tinha pegado Mas ó, como pegou, ó. Tá vendo? Nos outros cantos a mesma coisa Beleza, meus queridos? Heverson aqui, RM Multicel. Que Deus abençoe você. E tamo junto. Se precisar, conta conosco aí. Manda nos comentários, se tiver dúvida. Tendo dentro do nosso alcance aí, né? né das nossas possibilidades, a gente vai estar tá ajudando vocês. Se não souber, a gente pesquisa junto. Tá bom? Um abraço a todos. Deus abençoe. Fui.